Real me in to get it going, open me up, sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated, I fucking hate it. Every time I get too close, you push me away, don't wanna stick, tell me. Bom dia! Bom dia. Bom dia! Já estamos na casa nova esta semana. Eu tem não quero si... Esta semana tem sido uma semana intensa, como todo este mês de Agosto. E então, basicamente, viemos para cá, para Lisboa, esta semana. E estivemos a processar toda a mudança, não é? Então, começamos a filmar este vlog hoje. A Helena está muito feliz. Gostas a casa nova, mas... yes. amor? E eu também tenho um mesmo dia. Da nana. Sim, e vamos fazer agora o nosso. Se o pai tem uma parede, nós todos temos, mas este filho que está aqui, não temos que alguém dar muito bebê. Foi ainda é que nós estamos na segunda-feira? Na segunda ou na terça-feira, eu acho. Terça. Cabeleireira Vamos juntas ao cabeleireiro. A mãe foi cortar o cabelo, Pois foi. Eu também gostei. Eu gostei muito do cabelo. A menina também gostou as pontinhas. Eu, eu gostei muito. Ficou muito giro e o que é que fizeste mais? Para a próxima que é próxima que é com. Ah é? Pode fazer corica! <risos> vamos fazer umas panquecas e Pera, já vamos mostrar tudo. Vem então usar uma banana. Com já viste a água? Já vi. Então, é se ela dá para fazer bebidas? Já. É muito chique a tua bimba e lá. Oi? Já. tem mequilhas? Já. Ahá! Então, fica assim. Como é que eu deitaria isso ao chão? Bem, como eu achei que ficou muito líquido, vem pela tua distância. Parece quase. Vou pôr mais aveia e tem dois ovos afinal, pois dois ovos e duas bananas para dar mais quantidade para todos. Agora vamos lavar os moranguinhos para fazer os biscoitos. Nada, nada. É muito bem. Superes, vamos lá. Estou a lavar. assim, né? Isto não é meu e é do Isto no amarelo. Já sabia. Já sabia, já sei. Era só para ter certeza. Então, a Madalena agora vai pôr os morangos. Não Eu vou pôr os morangos. Nevinho. Então, estávamos a dizer que a Madalena está a colocar os morangos na sua Bimbi e também cortou sozinha a banana. Pois foi, Madalena? Ah. Vais rodar? Já tem a tampinha da Bimbi? Sim. Roda. Sim. Sim. Sim. Temos então o sumo, o batido de banana e morango. Mais cor de rosinha era impossível, vejam só. Uh! Eu me esqueci, eu me por não me esquece se me deste pronome Que bom aspecto, Madalena O teu batido ficou delicioso <risos> batido. batido De bananinha e morango, Sr. Francisco mamãe. Como é que tem na pequena? Este era a minha mãe E eu era bem. Bem! Não está fácil hoje Vamos agora fazer as panquecas, finalmente. Mas que desde que tenha comida, comecei cada dia. Vou usar um bocadinho de óleo de coco para untar a frigideira. Acho que já assim é fazer panquecas uma data às vezes as panquecas dentro da de bimimimim vamos me o fogão, não gosto este fogão não é? está ali a câmera então aparece aqui um bocadinho assim tu e a mãe não aparece e pronto, vamos agora fazer as panquecas está a silêncio agora Porquê? Porque o Francisco está a comer uma balaxa mariana. Ou ele está a comer algo que lhe interessa ou então está aos dedos. Está, está. Já comeu então, já acabou isso. Já, vamos ver quanto tempo é que ele dura ali. que é que vai para Madalena? Entretanto, houve toda uma birra do Francisco que ficou a chorar o tempo todo mas depois brincou um bocadinho lá acabou por ir fazer a cesta dele agora vamos... tenho de ir levantar uma encomenda que não, não chegou para separar a morada errada depois... Levantar a encomenda, vou entregar a chave da casa antiga E vou ver como é que ela está, porque entretanto a Mudex é impecável e faz um serviço ótimo Que é, depois de mudar a casa, além de montarem os móveis todos na casa nova Ainda, ainda tratam de tapar os buracos na casa antiga e essas coisas todas Portanto fazem o serviço, têm um serviço mesmo completo Algumas caixas Entretanto esta televisão tornou-se pequena aqui para esta sala Está a dizer com a mãe Só que a mãe está de azul E ela está de encarnado, não é? Como se de boca fechada Uma casa com bastante espaço Mas eles estão aí em cima de é mim Afinal, está com companhia A minha companheira de sempre Como é que se chama? As ah. Mostra, mostra o nosso outfit Com dizer Riscas com riscas A é Estão é um Estão vestidos. <risos> pois. Pois é. Estamos à DHL. Vamos agora levantar duas caixas cheias de roupa para a Madalena e para o Francisco para o inverno. Agora da, da maior aula. Portanto, vamos lá. Bem, novidade. Fomos até lá. Não era aqui nesta DHL. Devemos ter que ir a outra. Ah, é verdade. Agora tenho uma bebê lá atrás. Não é, Madalena? Yeah. Bem, tem sido uma grande aventura encontrarmos a DHL, não tem sido Madalena? Ficaste sem palavras. Achas que este sítio é bonito? Ah? DHL! <risos> DHL é aqui. Aparentemente tem que tocar ali alguros à porta. Ah, pronto, Bem, acho que estamos no sítio certo. Não, não vais comer porcaria. <risos> Anda lá. Bem, entretanto parei de filmar porque parecia um bocado estranho, mas o senhor foi muito simpático, não foi, Madalena? Madalena? Madalena, podes sentar-te no teu lugar, só faz favor. Sim, O senhor foi super simpático e trouxe as duas caixas enormes cheias de roupinha da maioral para a Madalena e para o Francisco. Pois não? Vais ver o quê? Vem ver a casa vazia Já está Tudo vazio A Mudex depois tapou os buracos Havia alguns buracos nesta parede Eles taparam Estás todo? Eu acho que está Aqui? Primeira! <risos> Olha, o quarto de, brincar de vazio. Já viste? O quarto. O quarto da Madalena. E pronto, casa vista. Hoje não foi? Gostaram de ver? Casa vazia. É isto. Descer pela última vez este segundo andar sem elevador. Malta, fazia me falta na minha vida um elevador. Ah, entretanto a Madalena ficou com a minha mãe. Ah, Maravilha. Vamos agora ver o que estão dentro das caixas da má Oral Não é Benny? Benny está muito curiosa. Bem, temos aqui imensas coisas amorosas para o Francisco. Olha esta mochila. Calças azuis. Ai que coisa má boa! Fam as para o Francisco. Uau! Ele anda sempre descalço e não usa meias, por isso ele vai estranhar. Ele é um bebê de verão, por é. Quem é o bebê mais fofinho do mundo? Quem é muito chato? O bebê mais chato do mundo e mais fofo ao mesmo tempo, quem é? Boa tarde, malta! Desculpem, houve aqui uma pausa, uma quebra que foi necessária. Porque efetivamente, naquele dia em que eu filmei este vlog, Francisco ficou muito choroso esse dia, então... Foi complicado. Para vos situar, estamos na semana de regresso às aulas. Semana passada estive por casa meio que a trabalhar, meio que a arrumar, meio que a ser mãe. E neste momento estamos naquela semana de regresso às aulas. Estamos na segunda-feira, a Madalena foi essa primeira dia de aulas, foi só ela. Já foi ótimo voltar assim à rotina, deixá-la na escola, foi espetacular. Dia 6, no, na terça-feira, foi o primeiro dia uh, da Madalena e do Francisco. Na escola deles eles separam a sala em dois. Por exemplo, do A até ao M vai no dia 6 e do M até ao Z vai no dia 7. Então, Francisco foi no dia 6, porque ele é S E teve com três outras crianças na sala dele de um ano, são oito no total. Então foram quatro alunos na terça, quatro alunos foram hoje, que hoje é quarta-feira. Portanto, ele hoje esteve em casa comigo. Para vos explicar o que aconteceu ontem. Ontem deixei Francisco na escola e a Madalena e foi uma sensação inacreditável. Eu fiz logo um Reels a falar sobre isso, fiz uns stories porque não me custou nada, na verdade deixá-los lá, foi assim hum, um alívio, foi sentir ok, hoje vou poder dedicar-me aos meus projetos e também um bocadinho às minhas coisas e poder comer uma simples sopa sem... Sem barulho de fundo. E assim foi, consegui almoçar, comi a minha sopa, pus trabalho em dia que tinha falta, não foi muito, mas consegui pôr algum, fui fazer um trabalho que tinha para fazer no Colombo um, e quando estava a sair da loja, do... ai ah, o Francisco ficou na escola e não chorou nada, foi super tranquilo, deixei com a educadora e com auxiliar, amorosas, pegaram nele, dissemos até amanhã, demos um beijinho da despedida. E... Estou tranquilo. A volta das duas da tarde da escola telefonaram a dizer que eu tinha que ir buscar porque ele já está a ficar assim com algumas saudades da mãe. Então ele fez a sexta. Eu não sei se isto vos interessa ou não, mas eu queria deixar aqui o um relato de como é que foi um, deixar o primeiro dia de aulas. E também queria também ir contando um bocadinho como é que está a ser esta adaptação porque eu sei que deixar os filhos na escola pela primeira vez não é fácil. É um processo que custa ao filho, custa ao pai, custa à mãe e então eu queria deixar aqui o meu testemunho Resumindo e concluindo, primeiro dia, ele não ficou a chorar, dormiu a sexta da manhã lá porque o Francisco tem 10 meses e ainda dorme a sexta da manhã acordou, almoçou e almoçou muito bem fez a sexta de, de, depois do almoço e quando acordou a sexta do almoço começou a chorar mesmo muito e então eu acabei por sair do trabalho que estava a fazer e fui a correr buscar -o. pronto foi assim depois trouxe-o para casa ele estava muito cansado estava exausto, tanto que ele foi dormir por volta das 7 então, hoje ele não foi à escola passou o dia inteiro connosco a Madalena está a amar ter o irmão na mesma escola enquanto ele ficou na escola ontem a Madalena foi visitá-lo ele estava a fazer cesta então não conseguiu interagir com ele mas entretanto foram fazer também uma visita à Madalena ao Recreio porque é muito bom quando há irmãos um, pelo simples facto de poderem, os bebés poderem reconhecer alguém, então ele como estava assim mesmo a chorar levaram-no ao Madalena ele viu a irmã e ficou logo mais calmo, é muito giro de se ver Entretanto, eu já estou a sentir, ah entretanto o Francisco foi para a mais 7 da tarde acordou às 3, horas, 3 e 30 da manhã acordou, não podia dormir, depois eu estava cheia de sono bem, hoje foi uma noite má portanto foi um dia mau e amanhã será melhor Porque... mas pronto, agora vamos ver no que é que dá eu estou um bocado ansiosa. Ansiosa? Eu não é bem ansiosa a palavra certa, mas estou um bocadinho. Estou a sentir. Está bem? Quando começam a sentir. Vou começar a sentir que amanhã ele vai chorar na escola. Algo me diz. tem zero a ver com a Madalena. Ele é muito mais nídeo de mim. Ele olha para mim assim que eu. Quando eu fui buscar ontem à escola, ele assim que olha para mim, eles rodaram um para a chorar. Tipo. Aaah! Tipo, deixaste-me aqui, como assim foste embora, eu não conheço ninguém. Foi um bocado isto que o choro dele me disse, estão a perceber? Eu estou sentindo que amanhã vai ser parecido, portanto amanhã vai ser ele a chorar e eu a chorar também. Acima de tudo o facto de já conhecer a escola deixa-me muito mais tranquila, o facto de ser um segundo filho também me deixa mais tranquila porque eu já sei que isto é uma fase e ele vai acabar por se habituar e... Depois vai amar a escola, eu vou buscar a Madalena e ela nunca quer vir para casa, para ter uma ideia. Quando assim é, a coisa acaba por fluir, melhor. E pronto, também tenho estado a trabalhar nos meus projetos e gostava de ter mais tempo para eles, porque são coisas que eu quero fazer. Há tanto tempo que ainda não consegui, porque o estive grávida porque tive no pós-parto, porque agora tenho a adaptação. Agora mudei de casa, tenho tudo de pantanas, eu também às vezes parece que gosto disto, não é? A verdade é que estou super contente de ter mudado de casa. Esta casa traz mais qualidade de vida e estou feliz por isso porque chego e estaciono o carro, sabem? Tenho um projeto giro para gravar na próxima semana depois partilho aqui convosco para o quarto das crianças. Tem coisas giras a acontecer. Agora, o Gui está a dar bem à Madalena. Eu estou aqui a beber um cafezinho. E. e pronto. Estava aqui a pensar quantidade de coisas que quero fazer e que não consigo fazer por ser mãe. Isto não é justo. Isto não é justo. E já estou a sofrer por antecipação quando vier o um inverno e as doenças de inverno. Não vou sofrer já. Vamos com calma. Uma coisa de cada vez. Primeiro a adaptação e depois vamos às doenças. Mas malta é isto. Um... Queria só falar aqui um bocadinho com vocês porque acho que às vezes no Instagram não dá para falar tão bem. E aqui eu sinto que vocês me ouvem e me sentem as minhas dores e vivem tudo isto comigo, que tem sido uma grande jornada malta. Já estou aqui no YouTube desde 2014, quando vivia com os meus pais, não fazia pão. Preocupava-me só em produzir... só, não é só, mas estava focada mesmo na produção de conteúdos para o YouTube, para o Instagram, depois cheguei de casa dos meus pais. E tem sido uma aventura desde 2014 até agora, acho que não sei, que já mudei três vezes de casa neste, Uma experiência gira partilhar isto tudo com vocês e eu gosto e já sentia muita falta aqui do Youtube Já voltamos a falar, vou acabar de beber um café e aproveitar o silêncio enquanto eles estão lá dentro Para ver, esta casa proporciona-me silêncios, espaços isolados que a outra não me proporcionava e, claro, eu depois eu mostro melhor como é que está a casa Está caótica, ainda não tem nada para mostrar, a coisa mais arrumada é a cozinha um, graças a Deus a minha mãe ajudou-me aqui a arrumar isto tudo e, e é isto Beijo malta, até já Quem é que acabou de tomar uma banhoca? Eu continuo a beber café Um balde E o papá foi dar uma banhoca e... E uma banhoca também não, vai tens que contar. O meu filho nunca está bem lá, dentro. Sabem aquela música do... So, estou bem, aonde oh, eu não estou, porque eu só quero ir. Aonde ah, eu não vou. Oh, meu filho. Esta vida é complicada. É muito complicadinha. é este bebê tão querido aqui? Parece que não parte um prato, mas parte a doiça toda, pois é. fazer aqui uma pausa. é uma aguinha? Hummm. Portanto, este vibronzinho era da Madalena uh, uh, e está muito uh, bem uh, para o Maninho porque é uh, cor de coisinha para o Maninho Vamos! Ah, temos aqui a Mana! Mana, como estás? Conta-nos tudo! O teu quarto está te uma confusão depois está porque a mãe teve a fazer uns stories aqui no teu quarto e deixei-o assim, peço imensa desculpa uh. De família caiu. Também vai só descalçar para não sujar o vosso curtinho. O Nosso cortinho está um amor, não está, Madalena? Malta, então, estivemos aqui a fazer um stories para a maioral. Pus aqui este charriô, mas depois, como o estava a chorar. Hum. Tem roupas muito queridas, como este casaquinho amoroso para a Madalena, casaquinho de inverno. Está muito gira a tua boneca, a Júlia está um amor, está muito crescida ela também. Este conjuntinho amoroso. Entretanto, montes de sapatos, mas o que é que acontece? O pé da Madalena cresceu e não serve, o 24 está pequenino. Por isso tem que arrumar os sapatinhos todos e devolver. Quem gosta de devoluções? Eu. Pronto, o quarto dele está assim. Vou pôr papel de parede aqui. Aliás, eu queria pôr no quarto todo, mas vou ver como é que fica primeiro aquela parede. Pronto, para destruir isto tudo. Pois é, Hoje eu não quero destruir. Pois, eu sei, por isso é que eu já estou a arrumar. Tem pé! Tem pé, Josinho! Assim. Ai! Ai! Boa! Muito bem! Não é para mexer na câmara da mãe, ok? É para dizer olá. Como é que se diz olá? Não! Só para dizer Olá! Como é que se diz Olá? O quê? E pronto, caras amigas, cá estamos. Mais um final do dia. Com os meus pequeninos fofos. Bem, vou agora uh, arrumar roupas. Porque também tenho uma. E malta, tudo bem como estamos? Ainda não me pensei porque estou aqui com uma dorzinha como me apanha desde aqui até aqui abaixo. Não, é tipo um torcicol, então anda assim. E como é que é? Não me pensei porque está mesmo a gostar. E eu, ainda estou estar aqui a falar, contra eu a voltar Ah, eu Acho que não se pode mostrar bem, whatever. Vou tomar um conteúdo a ver se isto passa. Estou tipo aqui. Fiz me à escola e pegar e trocar a frase Que ainda não as vesti E não me Não pode oh, meu. Espero que isto Isto diz Dores musculares de costas e de cabeça Alívio rápido da dor e da inflamação Eu vi um sapo <risos> Num guardanapo Esta papinha é deliciosa É arroz com franguinho e cenoura <risos> Pois é eu vi um saco num guardanapo Tudo queria, nem oferecia taran, taran, taran. Adaptação à escola e que bem que correu Então, o Francisco hoje ficou um pouco a chorar Mas a maninha fez-lhe companhia Então, quando eu ia embora, ele começou a chorar e a Madalena perguntou Se podia ficar na sala do mano E... Ficou um bocadinho com ele, não chorar. Foi muito querido.